Felinhos, hoje dica de posicionamento que não é assim. Isso aí é só quando você fez 20 entregas, aí para um minuto, aí você dá uma dormidinha aqui assim, ó. já era. Mas não é esse posicionamento que eu quero ensinar para vocês. É posicionamento de pilotagem numa moto MotoTrail XR300. Agradecer a Honda que cedeu o um modelo para eu fazer o teste ride. Depois vocês vão ver no canal também. Não sei se esse vídeo vai vir antes, vai vir o teste ride, enfim. Mas eu agradeço a Honda aí pela confiança. E disponibilizar a máquina para tal. Eu vou aproveitar e já fazer o vídeo. É o seguinte: você vai se surpreender com o que você vai ouvir aqui hoje, tá? Primeira coisa é que você tem que deixar os manetes, uma vez que você está com o tronco mais alto aqui, num conforto onde não faça ângulo aqui no seu punho, para não criar uma tendinite ou até um desconforto na frenagem e fadigar aqui. Você começa a tensionar o antebraço. Então deixar ele aqui alinhado para que você faça a frenagem ó, e não crie ângulos é importantíssimo. Assim como está esse aqui agora, certo? Isso aqui ó, tem que estar tá reto, perfeito? Muito bem, então ajusta aí tanto o do freio quanto da embreagem para você. Como na esportiva, na trail pelo guidão, o braço também, apesar de mais alto, vai ficar em ângulo. Então você vai ficar desta forma aqui, ó, certo? Ó fica confortável o corpo está relaxado e você fica com movimento disponível para qualquer coisa que acontecer você poder acompanhar ou até mesmo evitar mas mais acompanhar então este aqui é um modo urbano de andar com, com a, a trail e quando você vai para a terra automaticamente você faz isso aqui ó você aumenta o ângulo aqui, cresce esse movimento, vem para frente para que você fique paralelo às bengalas e você fique com mais controle uma vez que aqui fica tudo muito solto fica é, chacoalhando, chimando e você não pode anular, tem que acompanhar mas está dando esse, entre aspas, peso de guidão aí para você conseguir fazer uma pilotagem mais segura e aí lógico, trava o joelho aqui vai trabalhar, às vezes está num, numa parte mais de areia fofa tem que trabalhar o peso mais aqui na, na rola traseira. Ou às vezes está numa descida e quer dar uma olhada. Está freando com os dois aqui, combinando. Travando o joelho aqui. Ou tá num momento de terra. E você tem que trabalhar com a perna aqui para cá e para cá. Mas sempre lembrando do braço em ângulo. Que é como a gente fica nas pilotagens de off-road. Eu não sou um expert em off-road. Mas o pouco que eu pego de dica lá com o pessoal. Eu estou tentando passar aí para você. tá Então dessa forma aqui você vai ter uma pilotagem mais segura no off-road. Vindo para o On Road, que é a minha área, o que você tem que fazer? É o um pêndulo, assim como uma esportiva, assim como na custom, só que menor. tá Então, o quadril ele vai trabalhar assim, né? você vai ficar com, com, com, com, com meia bunda no meio banco perfeito? Meia nádega aqui, o sphincter bem no rasgo, certo? E esse trabalho acontece igual, ó. você vai apresentar aqui, ó. isso aqui, ó. esse movimento ele existe. Então, lembra do pé? O vídeo de dica do pé? Ó você força o pé, ó, automaticamente você força a moto ó, ó tá vendo? Ó? viu? beleza, então encaixou ele aqui, sai e ó, é um trabalho uniforme tronco quadril, perna abre um pouquinho, quando você faz isso, você cria um flap e automaticamente um vetor e aí você ajuda a moto a vir para dentro da curva e você consegue também forçar mais aqui e fazer um raio um luxo, perfeito? ou pro outro lado, ó, aqui, e já era. Ó. É isso aqui, ó, tá vendo? O joelho aqui no tanque, trazendo mais a moto se quiser e tal, ó. esse jeito aqui, ó, já era. Então o pêndulo, ele é menor, mas ele existe. Por quê? Porque você, quando você faz isso aqui, ó, é como você faz no off-road, ou quando você pega uma lombada, você deixa a moto com a suspensão livre pra copiar tudo. Aqui, ó, tá livre pra pegar a imperfeição, pra trabalhar, pra ficar só, você não tá atrapalhando. Do que quando você fica aqui igual um... Hum, baby um pirulito racing Eu estava na moto Foi quando ela chimou Beijei a boca do asfalto Era tão bom Eu ia com o braço esticadão Atrapalhando a moto inteira Fiquei rendido sem as duas mãos oh. Então para de ser pirulito, aqui ó, trabalha, faz junto, leva, tenho medo de sair do quadril, trabalha o tronco, ó, o que, que, que eu quero tirar já, eu já no sair no quarto, tito rabá aqui, já, <risos> e já era, então é isso aqui ó, esse trabalho ele tem que existir, é menor, é óbvio né, não vai tentar ficar igual um, uma alucinação, mas trabalha, uniforme aqui ó, ajuda a moto, você vai ver como vai melhorar bastante, e é o que eu faço, é óbvio que você não vai gostar do joelho no chão aqui, mas você ajuda, você trabalha. Então o pêndulo, ele é universal. E o que, que você precisa saber? Que o pêndulo você vai aplicar acima de 60 km por hora. Por quê? Porque deve você ter o contrincenso junto. Ó, porque quando você puxa aqui o tronco, olha o guidão. Automaticamente o trabalho acontece. Só que para você conseguir executar, você tem que ter o efeito giroscópio aqui. Que é alcançado acima de 60 km por hora. Porque deve você ter o peso, você tem a inércia, você tem a gravidade. Tudo atuando junto. E aí você consegue... Trabalhar o contra-exterço automático no pêndulo Facilitando o seu ataque de curva O seu contorno de curva A sua trajetória Perfeito? Então é isso aí Ângulo em tudo Vai curtir seu rolê E você aqui, ó Você consegue até mesmo fazer uma frenagem melhor Certo, ó Travando o joelho aqui fazendo, Não deixando a, a, a traseira ficar solta e vir Tá? Você consegue trabalhar melhor a moto aqui, ó Perfeito? Ó É isso aí Maravilha? É isso, filhinhos. Espero que vocês tenham gostado. Uma dica aí de treino pra vocês. E o que surpreende é que, na verdade, o pêndulo ele é em qualquer moto. Tanto é que os caras de supermoto andam de forma speed. E aí, quando o cara é da terra e vem, ele anda mais ereto, com o pé esticado e tal. Então, isso tudo, você consegue adaptar no seu estilo de pilotagem. Perfeito, filhinhos? Tia together total. Aguarda o próximo vídeo. Curte e compartilha esse vídeo que é luxo e vai ajudar todo mundo. É isso.